Muito bem-vindos aqui no nosso canal Gorda Meu Cris Gente, olha o que eu tenho. Eu tenho a alegria de trazer aqui para vocês hoje a nossa querida Aline Cunha, ela que é taróloga e também terapeuta, né? Faz atendimentos, vem aqui hoje para falar com a gente a respeito das energias de 2023. Pois é, seja bem-vinda, Aline, minha flor. Obrigada, Gleide, boa noite a todos. Estou muito feliz nesse espaço, dessa oportunidade, para todos nós podermos ter aí acesso às informações das energias desse ano de 2023. Não te ouço, Gleide. Ok, vamos ver então, que aqui está aqui tudo... Ok, estão me ouvindo agora? Sim, gente, eu estou testando um novo aparelho e tá acontecendo essas coisas, mas está tudo bem, gente. Olha, estamos aqui de volta, né? Tá? que as energias possam fluir da melhor maneira possível. Eu quero dar as boas-vindas também para o pessoal de casa, que já estão aqui com a gente na live. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Era para eu colocar para vocês aqui um vídeo de abertura, que ficou maravilhoso, mas tudo bem, ele não entrou, esse danadinho me deixou aqui na mão, mas vamos lá. Pâmela Simeão, seja bem-vinda, minha flor, boa tarde para você também. A Denise Ferreira, Ricardo Gamboni, meu afilhado, beijo no seu coração, meu querido. Pois é, gente, eu estou aqui unindo corações, viu? Estou fazendo papel de cupido também, olha que lindo, né? é magnífico isso. Marcelo de Paula, seja bem-vindo, ótimo que vocês estão aqui, muito obrigada mesmo, A socorro, olha. Minha filha, seja bem-vinda, minha <risos> flor. <risos> Lindo vocês dois aqui com a gente, dando esse apoio. A Arminda Silva também, seja muito bem-vinda. Gratidão por você estar aqui sempre nos acompanhando. Olha, esse meu telefone aqui que está aqui novo, novo, e ele não pega as fotos de quem está com, com o perfil lá. Dá para acreditar? Não tem nenhum aqui mostrando para mim, mas está tudo bem. Vamos continuar. Se por um acaso houver alguma interrupção minha, a Aline segue e eu entro com outro aparelho, viu, gente? Já estou deixando aqui e agradecendo já pela compreensão de todos vocês, tá? O Tom Silva, olá, boa noite. Quanto? Quanto? Ok. Foi fantástico, Iau, oh, prestigiar este super canal com a Aline, moduladora da Morphos. É isso mesmo. Sucesso e gratidão. Isso aí, gente. Gratidão por vocês estarem aqui. A Cristina, boa tarde, minha flor. É boa noite para ela também, né? Ah, não, essa é a outra, a Sônia. Seja muito bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda, minha flor. Vamos lá, então, Aline. O que, que você traz para gente hoje? Fica à vontade, flor. Olha, gente. Os contatos da Aline estão aqui abaixo, viu? A Aline, ela esteve a primeira vez aqui no nosso canal falando da Amorfos, que ela faz um trabalho excepcional, muito lindo com a Amorfos. Eu vou deixar ela falar um pouquinho, que aí logo em seguida ela vai para esta interpretação do tarô aqui com as energias de 2023 para todos vocês, tá? Obrigada, Gleide. Bom, eu sou taróloga é, e eu também sou moduladora, atrave, atuo com o equipamento MorphoZoom. Quem não assistiu a live, que eu tenho o de volta lá, que tem um presente naquela live, né, vale a pena conferir para entender um pouquinho sobre o equipamento, quem sou eu, né? E hoje eu estou aqui para trazer quais são as energias né, para 2023 com o tarô, tá? Então, eu peço para que vocês se conectem aí, se você tem alguma, alguma questão, que você, de repente, queira alguma resposta. Esse é o momento, né? Eu vou iniciar agora a tiragem para ver as energias presentes, tá? Posteriormente, eu vou ver quais os conselhos, tá bom? Então, vamos nos conectar. Ó, perfeito. Eu espero que o pessoal tenha consigo o seu copinho com água, viu, gente? O meu, meu filho falou que parece um jarro. <risos> Vamos ver o que o Tarot tem para falar. Isso, sempre muito bom a gente ter em mente, né, Aline, de estar vibrando no amor mudança de pensamento, mudança de comportamento, é muito importante isso. Né? Sim. É que a gente entra numa frequência já em 2023 sempre, gente, não só 2023, mas em todos os anos, sempre com a frequência positiva, né? Isso. E aproveitando para falar um pouquinho, né, da minha abordagem, reparou, porque eu enxergo o tarô como uma ferramenta que ajuda no empoderamento. Então ele direciona, ele não vai vir determinar, não tem como determinar, né? É, as pessoas, algumas têm o costume de, ah, será que eu vou conseguir esse emprego? Será que o meu namorado isso? Será que tal pessoa gosta de mim? E o tarô, ele não responde isso, né? Ele, é como tudo, né, tudo na nossa vida, ele chega pra gente por ressonância, o tarot é da mesma forma. A gente cria ali uma conexão, né? E através dessa conexão, as cartas que estão ressonantes vão sair, né? São apresentadas e através dessa dessa apresentação eu realizo a leitura. Então, é, às vezes eu até falo para as pessoas que chegam até mim: olha, eu acho mais interessante mudarmos essa pergunta, porque você está quando você pergunta assim. Ah, eu vou ter esse emprego ou não? Você está limitando. Você, de certa forma, limita ali o fluxo da abundância, né? É, só está con condicionando uma, um determinado fato que realmente pode ser muito mais abrangente. Então, quando a gente abre a pergunta para ver quais as energias para o campo do trabalho, quais as energias, enfim, é, é muito... É, permite que a pessoa amplie, né? Que a pessoa ela consiga se perceber melhor, ter um conhecimento maior sobre a situação, e aí sim, ela conseguir tomar a melhor decisão, tá? Então, vamos lá. Iniciando com a primeira carta de energia para 2023, energia que vai atuar, tá? Inclusive, o ano de 2023 é um ano de número 7, que é correspondente pela carta do carro, e ela não saiu aqui na leitura, mas, estou procurando ela aqui para ver se eu apresento. Que é a carta do carro, que é uma carta que fala de autonomia. Então, é assim, é como se você tivesse seu carro. Você tem o seu carro, você quer fazer uma viagem, certo? O que, que você precisa para você chegar no seu destino? Então, você tem completa autonomia, você vai é, receber ajudas, você vai conseguir chegar no seu destino se você fizer o que precisar ser feito. É basicamente isso, né? Então, a primeira carta que saiu aqui é o seis de copas. O naipe de copas é, uma, é um naipe que fala de sentimentos e emoções. Essa carta aqui, quando eu olho para ela, ela grita generosidade. Né? É uma carta que fala de generosidade. As taças, elas estão florindo, florescendo. Elas têm flores, eu estou tentando mostrar sem pegar reflexo. Então, assim, é, sentimentos florescendo, né? É uma carta que, na essência dela, tem uma questão de nostalgia. É, quem acompanha algumas previsões, enfim, deve ter visto alguém falando que vai ter muita questão familiar, né? E essa carta, ela fala de questões nostal de nostalgia, de você viver alguns momentos. Mas ela também convida você a se conectar com a sua criança interior, a resolver isso, essa generosidade interior, né? O que é que sua criança tá precisando que ela não teve, que tá vindo uma repetição de coisas que talvez não estejam agradáveis e se você se conectar com ela, você consegue de repente resolver, né? Então essa carta, ela te convida a ser generoso mais generoso com você mesmo a você ter mais amor próprio, né? E também com as outras pessoas, claro. Tá. Aí vem uma carta muito bacana, que eu gosto muito, que até saiu na leitura lá no meu Instagram, para essa semana, o 10 de ouros. O 10 de ouros é uma carta que fala de harmonia, que fala de abundância. Né? O naipe de ouros fala de, de matéria, né? de material, de recursos, de valorização. Mas eu, acho, eu gosto muito de trazer para o olhar da nossa valorização. Então, vai favorecer com que a gente se valorize, né? Porque a gente perceba o nosso valor. E é uma carta que fala muito de, assim, ó, de saber. Ó, tem um homem aqui, no canto, e ele é um, um senhor já, então ele representa a sabedoria. Então, é a sabedoria em se relacionar porque é uma carta onde tem cachorros, tem pessoas aqui, tem criança. Uhum. Então é uma carta que fala muito de harmonia nos relacionamentos. É né? como que você está se relacionando. Talvez não seja o seu forte. Então esse ano as, as energias vão favorecer para que você olhe para esse lugar também. Né? Então a partir do momento que você é generoso com você, que você se olha, que você se ama, que você acolhe sua criança, você em primeiro lugar, você vai conseguir é, estender isso, externar isso para outras pessoas, então tem uma carta de abundância, então pode ser que, que sejam criadas novas conexões com pessoas e conexões edificantes, harmoniosas, é uma carta que traz muita leveza essa 10 de ouros, né, então vão ter aí conexões que podem edificar, que podem favorecer, mas não porque você já está na expectativa, ah, essa, esse relacionamento eu quero ter com essa pessoa por interesse, não por isso, mas uma coisa muito mais profunda, mais abrangente. E também a energia do rei de espadas. O rei de espadas, né, eu gosto muito dessa carta, porque assim, primeiro que ela tem nuvens brancas que representam coisas boas chegando no campo, né. Então ele tem ali a espada, ela tá sustentada, ela tá para cima, e cada lado da espada ela representa o consciente e o subconsciente. Então ela tá empunhada, ele tá segurando a espada, ele tá no comando dela. Eu não gosto de usar a palavra controle, porque a gente desprende muita energia controlando, né? Uhum. Então, o rei, ele tá empunhando a espada e é uma figura masculina, né? O rei é a figura masculina, é o um masculino em nós, porque é um ano que é, é lunar. Então, já vai ter toda a sensibilidade né? feminina, intuição, né? Já vai estar tá mais a flor da pele, as emoções. Então, vai ter um pouco dessa energia aqui, ajudando a equilibrar, a, a equilibrar. Porque o naipe de espadas fala do nosso campo mental. Então, como que está a nossa mente, né? como que estão os nossos pensamentos, qual é a qualidade do conteúdo que a gente tem dentro da gente. Né? Então, o rei de espadas, ele vem convidando você a retomar o seu certo de poder, o comando da sua mente. Porque é você que está no comando e não ela que comanda você, né? É sobre sair do piloto automático. É sobre você observar mais, estar mais autoconsciente na sua jornada. Então, o Rei de Espadas, ele vem ajudando nesse movimento todo. Ajudando a orquestrar o movimento da harmonia entre, do no da nossa relação conosco e com as outras pessoas. Tá? Uhum. E aí... É o que agora no momento atual, né, Aline? Isso é muito necessário no momento atual. Né? Quer dizer, sempre foi falta, gente. Sempre a gente deveria agir assim, mas agora vem no momento que realmente ou você age dessa forma, né, ou não fica legal. Tá tudo acontecendo muito mais rápido, né? Transição aí. Estamos já embaixo do cinturão de fótons, as coisas parecem que estão muito mais rápidas, né? Você pensou uma coisa de manhã, quando você viu de tarde, você fala, meu Deus, nossa, eu só pensei. Mas é, é real, e as relações, né, a gente vive isso o tempo todo. É a forma que a gente se relaciona com a gente, que é o nosso relacionamento mais duradouro. A gente nasce e morre com a gente mesmo, a gente dorme com a gente mesmo, né? Então, como que está a qualidade desse relacionamento? E aí, a relação, o relacionamento nosso com os nossos pertences, com o que a gente tem, com o cuidado que a gente tem com a nossa casa, com o nosso trabalho, com o que a gente dedica né, para as pessoas. Aí vem a família, vem o relacionamento espiritual, vem o relacionamento afetivo, amoroso, enfim, com os amigos. É, como que está? Porque a gente está se relacionando o tempo inteiro, principalmente com a gente. Né? Então, é interessante a gente ter esse olhar e se olhar mesmo, é, para se conhecer e conseguir melhorar, porque é super possível otimizar a nossa realidade o tempo inteiro. É, temos essa dádiva, né? É. É. E aí, como conselho, vamos uhum. lá. Nove de paus. O naipe de paus é, é, uma, é um naipe que fala de empreendimentos e ações. E essa carta aqui, ela denota muito esforço, Isso, que é, mas assim, sucesso. Então assim, você pode enfrentar alguns altos e baixos, as oscilações são normais. Até porque, se não tivesse as polaridades, não teria como a gente ter equilíbrio. Então o normal é a gente é, se permitir, nós estamos numa realidade dual, é natural ter altos e baixos. A gente não pode mergulhar e chafurdar lá e esquecer de subir, né? Mas manter o equilíbrio é completamente possível. E apesar né, de, algum, de algumas pessoas terem alguns desafios que podem parecer que não têm fim, é, esses desafios, eles serão transcendidos. Tem uma energia que fala que, que sim, que pode ser transcendida, Tá. E apesar desses altos e baixos, né, a gente vê que tem algumas folhinhas aqui de louro uhum. e essas folhinhas elas representam prosperidade, sucesso. Então, é, siga no foco do seu objetivo. Pode ser que oscile, ok, vai oscilar porque você tinha uma consciência que estava criando aquilo durante um período, mas agora você está tomando uma outra consciência. Então, para você renderizar a realidade é, dentro daquilo que você quer, da expectativa que você quer, você precisa manter a congruência, né? E aí, naturalmente, esses desafios eles vão, vão ficando um pouco mais leves, você vai tendo mais jogo de cintura, vai conseguindo transcender. E vai para o próximo nível, para o próximo degrau, mais preparado, menos refém das emoções, né? Então, essa carta aqui, ela convida você a não desistir, porque o sucesso ele é certo, tá? Mas não desista no, no desafio, quando vier alguma coisa, assim, Porque é natural. Né? E aí, a carta do mundo, a carta do mundo, ela vem falando ela vem falando de você conquistar. Conquistar aquilo que você deseja. Né? A pessoa, ela tá despida, ela tá levitando, então ela tá ali, assim, entregue, né, despida de conceitos, digamos assim, despida de julgamentos, ela tá entregue só recebendo, ela tá flutuando ali, porque é possível você é, acessar aquilo que você quer. E vão encerrar ciclos nocivos, né, o que precisar ser encerrado, vai ser encerrado, então, assim, é, não precisa que o universo venha... Promoca uma catarse, alguma coisa muito difícil para você é, ter essa consciência de que precisa encerrar tal ciclo, mas hum. é, encerre o ciclo com leveza também, avalie o que realmente é, tem dentro da sua realidade hoje, que está tá trazendo uma repetição desagradável, o que é que você pode fazer, qual é a ação que você pode tomar. É, que seria diferente que você mudando já mudaria minimamente a sua realidade. Trazendo algo é, em favor daquilo que você busca, do seu desejo consciente. Eu falo consciente porque no inconsciente tem tanta coisinha, tanto programa sabotador que a gente tem ali que às vezes é, limita a gente e afasta a gente da realidade que a gente quer. Então, do desejo consciente, né? E... A carta que saiu também na leitura lá no, no, no Instagram é o Sete de Ouros. É uma carta de avaliação, de reflexão. Né? Aqui convida você a avaliar quais os ganhos que você teve em 2022. Quais as perdas, entre aspas, as perdas. Que na verdade, tudo é ganho, tudo é aprendizado. Né? Então, o que é que você pôde aprender e... Essa carta, ela convida ao planejamento. Que você planeje, que você avalie, que você comece a traçar ali os seus planos para 2023. Então, se em 2022 não deu certo, e é, de repente foi por alguma questão de planejamento, é, aqui essa carta ela vem falando que é só você avaliar com leveza, é, a, a, quando a gente fala assim, avalia, a pessoa já tem uma tendência a se chicotear, né? Ah, eu não fiz certo, ah, não foi assim. Não, gente, lembra da primeira carta dos seis de copas, do, do acolhimento da sua criança. Tá tudo certo, você não sabia como fazer, agora você adquiriu experiência, tá? Avalie. E aí, a partir de agora, você começa a planejar. Você planeja com mais leveza para um caminho mais próspero, né? naipe de ouros, para você ter o seu reconhecimento. Porque o dinheiro também é uma forma de ser reconhecido, né? É, você é reconhecido pelo seu trabalho, pela sua energia, pela sua dedicação. Então, o reconhecimento, ele vem através do seu planejamento. Esse é o conselho. Tá linda. Eu adoro te ouvir interpretando as cartas. <risos> Ou quer dizer, o um, um tarô. Eu, eu acho fantástico. Flor, me veio em mente uma coisa... O que que tu acha de a gente tirar aqui para uma pessoa na nossa live? O que que tu acha? E depois a gente pode tirar, por exemplo, três cartas e as pessoas podem escolher uma. O que que tu acha? Aquela que tu faz lá no seu Instagram. O que que tu pode acha? Ser. Seria pode um exemplo. Ser. Eu acho excelente. Eu vou só falar então aqui da energia de como fica seguindo o conselho. Enquanto Ai. isso... As pessoas podem se manifestar aí. Vamos Oi. ver quem é que, que gostaria, que tem uma pergunta enfim. Coloque, tá. quem quiser, gente, participar, por favor, coloque Eu Quero, que aí eu vou sortear aqui uma de vocês que fizerem Eu Quero, já está começando, que coisa linda. E enquanto isso a Aline que agora vai falando sobre. A, o conselho, não é? Aline, vai lá, fica à vontade. Então, o conselho, o conselho foi dado, gente, vamos avaliar, não é. vamos desistir nos altos e baixos, né vamos é. encerrar os ciclos que precisam ser encerrados a gente se permitir a ganhar o mundo, até porque a carta do mundo que saiu, ela é a última carta dos arcanos maiores. Quando ela finaliza, vem a carta do louco, a carta do louco é a carta número zero que representa o início de uma jornada. Né? então tem uma jornada linda para iniciar então vamos encerrar, né? a gente só pode é, começar algo novo quando a gente encerra aquilo que precisa ser encerrado, e às vezes não é nem algo nocivo, mas é algo que você parou, estagnou, procrastinou vai por honra, não, agora eu vou, eu determino, eu vou finalizar isso aqui porque eu vou começar algo novo, e vai dar tudo certo então, quais são as energias quando você segue esse conselho com quais energias você se conecta um valete de copas. Eu sou apaixonada por essa carta. Eu olho para ela, gente. Ela tem uma carta de amor, assim. Primeiro que tem muita questão espiritual, né? Por conta do peixe aqui que sai da, da taça, tem um peixezinho que sai. E aí é algo que chega. Que você vai se deparar com presentes do universo, né? Convites para festas, para. Convites favoráveis, né? Então, de repente, a pessoa não gosta muito de festa, mas ela está um, esperando alguma coisa de trabalho. Vai surgir esse convite. Porque você entra numa nova sintonia, numa nova frequência. né? O valete de copas, ele vem trazendo muita leveza, energia, disposição, jovialidade, rejuvenescimento. Então, ele traz essa essência toda. né? E aí, vem sim boas notícias, propostas. De repente, algo que você que é muito, mas estava estagnado, você se conecta com essa energia, essa energia está disponível. E aí, inclusive, depois eu, eu, depois eu falo, aí também vão surgir As de Paus. As cartas né, de As, eu costumo dizer que é a mão da centelha divina, a centelha está trazendo para você, né, Deus está trazendo para você algo que você não imagina, mas chega, é um presente. Então, assim, tem uma energia aí de algo que chega, né? Um, uma nova proposta, um novo empreendimento, é uma vontade de você empreender, ou então alguém que te convida, um novo trabalho. É, tem muitas coisas surgindo nesse, nesse novo ano, tá? Principalmente de empreender. Então, vendas, é, essa parte comercial, tudo que você puder fazer para empreender, que for agregar, claro, na vida do outro. É, isso aqui vai, assim, acontecer muito, né, então chega, vai chegar por inspiração, vai chegar de alguma forma e vai ser algo que vai prosperar, porque tem as folhinhas de louro aqui, né, então vai te ajudar a prosperar, vai, vai agregar, né, e quando a gente fala de prosperar, todo mundo já pensa em dinheiro, mas gente, prosperar é você é, estar bem em determinada área, não, não limite a área, em todas as áreas da vida, na financeira, na espiritualidade, na afetiva, na saúde, né? E a carta também de muita conexão, a carta da estrela, que é uma carta que fala de cura e de conexão. Quando eu falo cura, é, você. não é porque você está doente ou porque você precisa ficar doente. Qualquer estado de desequilíbrio, Qualquer cenário na sua vida hoje que não esteja agradável aos seus olhos, ela está em desequilíbrio. Então, é necessário uma cura. Né? Olhar para isso, entender o que é que está promovendo esse desequilíbrio. E aí, com a, com a consciência, você vai conseguindo ter um entendimento para como harmonizar e equilibrar. E aí, a carta da estrela, ela é aquela carta da estrela guia, da conexão, da fé, da esperança. A mulher, ela tá despida, ó, ela tá nua, ela tá sem julgamentos, ela tá com um pé na água e, um, e a outra perna ali na, na terra, ela está em equilíbrio. Ou seja, ela se permite sentir, mas ela não se deixa mergulhar. Ela tá segura, ela não tá mergulhando em nada, né? E aí tem muita conexão, muita intuição, então espiritualidade muito presente é, para quem... Se permitir, não tem como se sentir sozinho. A espiritualidade tá ali, olha, vem comigo que é sucesso, vamos juntos <risos> e vamos lá. Só se sair aí, sozinho quem quer, né? Isso aí. E aí, essas são as energias, essas cartas do valete de copas, do ar de paus, da estrela, eu vou enviar para campo informacional de todo mundo os aspectos positivos para ajudar a potencializar a manifestação do desejo consciente. Né? Então, para realmente aquele desejo que você tem, que você quer, que está na sua consciência, de repente não desceu o subconsciente ainda, mas você quer, vou enviar essas cartinhas aqui depois, tá? para poder é, contribuir para todo Bom. mundo. E a gente e depois, recebe. Isso, depois eu vou, vou tirar mais algumas para a gente conseguir para enviar, tá? Para compor aí. Perfeito. Flor, o um espaço terapêutico aqui a Eliana Ceres Ela perguntou se pode fazer uma pergunta. Pode sim, minha Flor. Coloca, pode, não pode é. ali. Pode. <risos> Coloca, então, aqui a sua pergunta. E aqui eu vou ver aqui quantas pessoas colocaram. Sim, deixa eu ver aqui que nós recebemos algumas mensagens. Entretanto, que as pessoas vão escrevendo, sim, eu quero participar da tiragem aqui, tá, gente? Ah, que eu vou sortear uma pessoa, porque senão fica muito longo E depois, no final, tiramos aquelas de três cartas, né, Aline? Que a Aline faz com, com muita excelência lá no canal dela, gente, que eu adoro. Olha, o Henrique escreveu: Eu sou, eu sou, eu sou quem afirma que quem estiver na roda da Sanzara cairá, eu sou quem falei. Amém. Eu sou quem decretei com toda autoridade. Amém. Seja bem-vindo. Né? Boa noite, Bernadette. Boa, no boa noite. Devemos sempre buscar a verdade e o caminho que nos conduz a Deus, exatamente. Devemos também ter prudência para que nesta busca não possamos cair na cilada das falsas da falsa iluminação, onde imaginando o astral, eu estou lendo mal, gente, fictício talvez, né? Isso, tá certo, meu anjo, seja muito bem-vindo, tá tudo certo. Temos sim que vigiar para não cair em ciladas, não é, gente? Pronto, a Cristina colocou eu quero, vamos ver aqui outras coisas. Show, leitura de tarô, um monte de gente tá aqui, eu quero, eu quero, eu quero. A pergunta, ok. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui se esse aqui. Eu sou, eu sou, eu sou, amém A roupa do Valete é da mesma cor da sua blusa Olha só, a roupa do Valete é da mesma cor da sua blusa <risos> Conexão, viu gente? Conexão Sabedoria O Lincoln também tá aqui, olha que gracinha Terá todo o resto Isso, gratidão, meu querido Olha só, os olhos só enxergam a escuridão, isso para quem quer, né? para quem ainda não, é, não entendeu que é tudo uma questão de, de querer ou de sentir, né? de aceitação, então você decide, é porque está assim, cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio, se você, você está onde você quer estar, eu... Eu, eu quero a ascensão, entendeu? Eu busco a ascensão, né? Eu sou feliz, eu sou a prosperidade, eu sou a abundância, eu sou a conexão. Então, as pessoas que, infelizmente, ainda querem continuar vibrando, eu sou a vítima, eu sou a coitada, eu sou a pobrezinha, né? Então mas eu tenho certeza que aos poucos vai cada um chegando lá conforme tem que ser vamos lá então está favorável olha, ela perguntou, está favorável ir ao Brasil? está favorável? <risos> ela, diz, ela fala ela não Pode faz, faz a pergunta de novo, Flor é uma pergunta que eu geralmente convido as pessoas a refletirem. Porque se a, é, se a, se a gente pensa, tipo, está favorável tal coisa, o que é que você sente no seu coração? Né? Se você está no medo, né? de repente, é, é ver assim: quais são as energias para o Brasil, do Brasil? Né? É, ah, está fora do país há três anos. Então é natural ter uma insegurança. A gente pode, de repente. Ver aí, de três cartas aqui, quais as energias para o nosso país, aqui do Brasil. E aí você se conectar e ver se ressoa a resposta, se te preenche, né? Porque para saber se está favorável ou não, é realmente só você, tá? E... Isso, eu também posso dizer isso, às vezes as pessoas fazem umas perguntas assim, que você tem que responder sim ou não, eu também não respondo porque o tarô, gente, ele é quântico, ele vai falar das energias, como a Aline disse aqui logo no início, né? Vai falando das energias como estão, agora o sim ou o não, né, a pessoa precisa sentir no seu coração, tá minha flor? O Henrique aqui, ajude os filhos da Terra a elevar a sabedoria. Pois é, meu anjo, a gente está tentando nisso aí, né? <risos> Nós estamos fazendo a nossa parte. E olha, tem outra coisa. Eu, eu vi aqui que tem muito conteúdo para elevar a consciência. E eu sinto também que cada uma dessas pessoas, cada uma tem o seu momento né, de despertar, de buscar, de mudar padrões, mudar a vida, mudar o, o modo de entender tudo, de ver tudo, né? Que não é assim, do jeito que tá sendo, tem um outro modo e tudo é no seu tempo, tá? Os terapeutas, eles não vão salvar o mundo, não vão. Jesus, que era um dos grandes terapeutas, foi o quê? Crucificado. E nós agora, ainda no terceiro milênio, é, ainda existe essa rebeldia toda, essa rebeldia, quando eu falo, gente, é rebeldia contra si mesmo, porque eles não querem enxergar a sua verdadeira essência. Então, eles estão se rebelando contra a própria essência deles, que é o quê? O amor, né? Que é a luz. Então, por isso... Eu nem sei por que que eu cheguei aqui, mas tá tudo bem. <risos> Onde eu estava falando. Tá ah, tudo certo. <risos> Olha, eu fiz a tiragem aqui de três cartas. É, energias do Brasil, tá? Então vamos, é, se você me permite, deixa eu ver. É de uma potência, manter o ritmo de sua abundância. Não assim que estamos frente a vibrar isso. É verdade. É sobre o equilíbrio. Você está às vezes numa outra polaridade, mas aí você transmuta, né? É sobre você realizar a alquimia na sua vida. Você realmente se tornar a amarga da sua vida, né? Você, olha, não está me agradando essa realidade, mas quais são as ferramentas que eu tenho aqui para transmutar essa polaridade que não está legal, não não está confortável. É. É verdade, Brasil, terra do avivamento. Isso aí, eu queria gratidão, viu? Rainha de Copas. <risos> Rainha de Copas, ela fala muito... Na verdade, ela é uma apaixonada, né? Então, assim, energias no Brasil, né, pro Brasil. A Rainha de Copas, ela vem... Ai, eu tô tentando achar aqui a posição da câmera. Ai, tá ótimo. Ela, ela olha de uma forma muito apaixonada, né, pro para o cálcio, ah. para o ah. sentimento, para a emoção. Então, de repente, nesse momento, né, as pessoas estejam... Eu estou falando num geral, gente, não é contexto político, eu quero deixar isso muito claro, tá? Uhum. É de uma forma geral, e, e ela olha de uma forma muito apaixonada, né? Para a taça ali, com muito carinho. E a taça, ela representa os sentimentos e emoções, as emoções. Então, pode ser que esteja mais aflorado nesse momento, né? Essa questão emocional, os sentimentos, o que está à frente, né? E também favorecendo, de repente, as pessoas já se conectarem com o que elas amam. Até por tudo que a gente experienciou através de pandemia. Vários cenários que a gente vem, vem vivenciando né, no nosso país. E aí, aqui vem uma conexão me vem a mensagem de conexão com, com o amor, com o sentimento de verdade, com o que move e que te mantém apaixonado, e não aprisionado, tá? E aí, tem uma energia de 10 de paus, que é a energia ali das pessoas que assumem muitas responsabilidades, aí, vamos ver aqui, né, os bastões, né, a pessoa tá abraçando ali tudo, e aí assim, ela está assumindo tudo aqui, né? Você é uma energia de, ó, oh, estou assumindo várias coisas ao mesmo tempo. Você vai ficar cansado, fatigado, exausto, né? É, é, é uma é uma energia onde você pega muita coisa. Então assim, pode ser que tenham movimentos, cenários onde sejam englobados muitas coisas e isso acaba gerando um cansaço, exaustão. Pode ser que estagne, Pessoas que estejam assumindo responsabilidades que não são delas. Uhum. E aí, tá no, tá no automático fazendo isso. Olha, eu tô assumindo isso aqui. Ah, daqui que eu faço que eu sou mais prático. Ou aquela coisa que o pessoal gosta de falar, que o Brasil é o país do jeitinho. Então, eu acho que vai ter uma energia, assim, para meio que equilibrar isso. Porque ela vem numa posição de conselho, essa carta. Então, assim... Avalia se realmente né, o jeitinho vai continuar dando certo, porque estimula a responsabilidade. Todo mundo tem responsabilidade. E aí, assim, é, como o universo é perfeito, né? Às vezes a pessoa é tão prática, que é tudo... Ah, não, daqui que eu faço tal, tal, tal. Ela pega, exime a outra da responsabilidade da, dela. Mas ela vem assumindo responsabilidades que não são delas. Então, isso gera algum desequilíbrio nela. Um estresse, algum fator físico... Né? E a outra pessoa que tá só no jeitinho, vamos dizer que de repente acontece algum fato que ah, meu, só acontece comigo essas coisas, essas coisas chatas, sei lá, alguma coisa não deu certo, mas ela segue dando um jeitinho. Então assim, né, é o local da vítima, né? A pessoa lá não tá preparada para se responsabilizar e a outra se responsabiliza em demasia. Então vem convidando o equilíbrio. O Brasil ele vem pra, ele vem num momento Convidando ao equilíbrio e a você se conectar com o que você está apaixonado. Por quê? Quatro de paus. Estrutura. Ele está se estruturando. Eu até arrepiei agora. Ele está se estruturando. Né? Ele vem num período de estruturação. E, e é uma estrutura que vai promover alegria, fartura. Não é nada de negativo, gente. É... O que você pensa, né, é, o, é a semente que dá o fruto que você colhe. O que tá dentro da sua mente é a realidade que você vivencia. Então, se você pensar só na crise, pensar no... Ah, é isso que tá acontecendo, o governo tá assim, assado, cozido. Enfim, você tá refendo o outro, você está numa fuga de si mesmo, né. E a sua realidade quem faz é você. E aí, é, se é favorável vir ao Brasil ou não, avalie avalie se vai te fazer bem, se você vai se conectar com essa energia da paixão, se você está é, vindo para assumir mais responsabilidades, ou se você está com medo de assumir responsabilidades, é preciso é, internalizar e assumir realmente o que você veio, o que você precisa fazer. Não dá para o outro passar por você. Porque de uma forma ou de outra, o universo vai reunir ali as energias, o quanto de energia necessária para que você acesse a evolução que você veio você veio experienciar. Todo mundo veio aqui para exercitar, experienciar e evoluir. Então, se você bota no freio, né, com receios, medos, alguma coisa vai acontecer para que você desperte e solte, larga esse medo e vá adiante. O Brasil se estruturando. tá? É, Naip de paus, empreendimentos e ações. Então, tá, vai ter muitas ações, no que vão favorecer trabalhos, que vão favorecer né, essa essa parte expansiva aí de, de trabalho, de ação, ações no, em geral, né? Mas que geralmente que vão é, valorizar essa troca é, de trabalho mesmo, né? Que é tudo é uma troca, mas a questão do trabalho remunerado, né? Com, com com recursos financeiros. Então ele vem numa parte de estrutura, porque o quatro ele é estrutura e estabilidade. Então ele está se estabilizando. Tá nesse período de estabilização. Então, eu falaria para você, é, se conecta com o seu coração e confia que a vida é segura e que você está no melhor momento que você poderia estar. E, e que vai conspirar a favor da decisão que você tomar, porque você tem Deus dentro de você. Então, Deus se expressa através de você, assim como de cada um que está aqui. Deus está falando, Ele está aqui, ó, eu estou, sou um Deus falando com um, a Gleide, que é outro Deus que está me ouvindo, que é com cada um de vocês que escutam aqui. Então, você parar para olhar por essa perspectiva que Deus está se expressando o tempo todo. Como é que você se sente é, com esse olhar? Eu tenho uma divindade em mim. Eu sou o divino. Eu sou o divino. O que essa sensação traz para você? Né? Então, é essa mensagem. Isso, que lindo, gente, que lindo. Eu também tenho essa sensação, sabe, Aline? Sempre tive, eu sempre tive, né? Pensar aí que o nosso Brasil vai sim, é, né? Igual o querido Henrique falou aqui, que é um, que é um país, qual foi a frase que ele escreveu, gente, que eu achei muito bonita, país da ativa, ele falou uma frase aqui, avivamento Brasil terra do avivamento eu também acredito nisso tá eu também sinto isso e a gente precisa acreditar nisso ao invés de ficar é, botando para baixo não faz isso não né a gente tem que colocar para cima não foi quem você gostaria então que Deus ilumine a mente que tome boas decisões é assim que devemos agir né Entregar nas mãos de Deus, que eu também, se Deus quiser, quero estar indo para o Brasil, sem ter que me preocupar se está bem ou não. Eu tenho certeza que é daqui para frente é que vai para melhor, ok, gente? Independente de quem estiver lá. Eu sempre disse isso, tá? É colocar em oração e que Deus tome a direção né, na mente para que venha. Eu não quero falar nomes para não ficar não ficar aquela coisa meio que politicagem, né? Porque não é esse o sentido aqui do canal. É promover, sim, a paz, a sabedoria, a elevação da consciência. Não é? Então, minha flor, vamos lá, então? Vamos sortear a pessoa? Vamos? Vamos. Então, vamos lá. Gente, eu vou pôr aqui para rodar, tá? E vou fechar os meus olhos e vou clicar é, com o dedo em cima, viu? Vamos lá, então. Prontinho. Lincoln Lima, meu anjo, tu tá aqui ainda. Responde aqui pra mim, Lincoln. Se tu ainda tá aqui, olha, vamos esperar por ele pra ver se ele vai falar que tá aqui. Se ele não tiver aqui, a gente escolhe uma outra pessoa, né, gente? A gente vai sortear uma outra pessoa. Lincoln aguardar ele um pouquinho. Entretanto, pessoal, olha, como eu sempre digo, se você não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita o tempinho aqui, se inscreva, deixa o seu like, seu comentário, compartilha. Tá? Porque além da, da Aline que está aqui comigo né, nesse dia de hoje Para mim é muito especial ter ela também Tem outros conteúdos também que com certeza vai tocar no seu coração E transformar a sua vida Deixa eu ver se ele já... Claro, sempre conectado e, Que maravilha e tá. Então vamos lá então Lincoln, se prepara meu irmão Conecte-se, por favor Conecta com a sua pergunta. Eu vou fazer uma tiragem breve, tá? Vamos Sim. lá. Isso. Isso. Isso. Que o universo emane para você exatamente aquilo que você precise. Vamos lá. A sacerdotisa. A sacerdotisa. <risos> Adoro. A sacerdotisa, né, ela detém muito conhecimento, ela detém o conhecimento do oculto, então aqui eu diria que o Lincoln, né, é, tem uma energia ou tá experienciando aí, eu não sei se é ele ou, enfim, encaixa aí, Lincoln, na sua realidade, mas uma energia de sabedoria, de conexão com o oculto, com o místico, né, que é com a espiritualidade, com esses assuntos que nós estamos abordando aí, né, descobrindo, voltando de volta para casa, redescobrindo quem a gente é. é. Tem muita proteção, amparo espiritual, né, aqui temos é, o, os, a, a pilastra, né, de cores diferentes, preto e branco, então representando as polaridades, o yin e o yang, o masculino e o feminino, né, ela tem a sabedoria em como lidar com isso, é, ela tem a lua aqui no pé, né? Então, essa lua ela denota realmente a conexão ali com o feminino, essa sabedoria, essa intuição aguçadíssima, né? E, interessantíssimo, é, atrás dela tem romance no trono. Aí eu tô fazendo Sim. um curso de <risos> E essas sementes elas representam a fertilidade, né? Então, assim. É, Lembre-se que sua mente, ela é um solo fértil, né? escolha a semente que você vai plantar. E, assim, as ideias que você vem tendo, que você vem buscando, ou que você quer concretizar, tem tudo para ir adiante, né? para ser algo que vai dar frutos, né? porque a semente, ela, ela dá árvores, né? que dão frutos, e aí vai multiplicando e multiplicando. E, e é muito favorável. Então, é uma energia de muita intuição, né, de muita conexão e conhecimento. E aí, o conselho. Dez de espadas. Dez de espadas é uma carta que geralmente as pessoas assustam. né? Ela, a carta do diabo, a carta da torre, a carta do nove de espadas. Tem umas cartas que o pessoal não é nossa. Mas, gente, calma. Bom, o dez de espadas, na verdade, ele vem falando assim o pior já passou, viu? Porque tá amanhecendo o dia. Tá escuro aqui, né? Tá, tá meio escuro a carta, mas o dia tá amanhecendo. Então, seja lá o que você experienciou, que tava desafiador, que tava difícil, que não tava legal, é, essas espadas, tudo crença. Não tem sangue nenhum no chão. Uhum. né? Então, as crenças, a gente não sabe. Foi você que introjetou, se introjetaram, enfim, não dá pra saber. É ter controle demais. Mas, ó, você pode muito bem levantar, tira esse trem todo de você que só tá pendurado aí, não machucou nada, assim, tá tudo bem, o dia tá amanhecendo, bora aproveitar o um novo dia. O dia tá raiando aí. E a carta do Valete de Ouros. O Valete, ele tem uma energia jovem, né? Então, ele tem ali é, essa energia jovem então não tem problema nenhum para ele seguir adiante ele tem disposição e o, essa carta ela fala assim ó que eu quero mostrar bem para ele se conectar com a carta é, ele está olhando né pro para moeda ele está admirando então assim ele mantém o foco o que é que você deseja mantém o foco nisso porque, naturalmente, você vai conseguir ter essa recompensa. Ela vai vir para você. Esse reconhecimento. Eu não sei se é de alguém, se é um reconhecimento financeiro, se é algum trabalho, se é alguma, algum projeto, se é algum relacionamento. Seja o que for, é um reconhecimento que você está buscando e talvez pode ter um reconhecimento seu por você mesmo. Você, se você está nessa busca, se você está, enfim, você vai conseguir. Tá? através do seu foco, da sua dedicação, dos processos que você vem é, dedicando, renderizando energia, né? você vai conseguir. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você. Olha, foi fantástico, porque o Lincoln, eu atendi ele essa semana e exatamente o que você passou foi o que saiu para mim com ele. E eu passei tudo para ele. Então, por isso que eu agradecendo, fiquei, meu Deus, que maravilha. Lincoln, olha, eu vou te dizer uma coisa. Depois você volta lá e assiste ela novamente ali aqui onde saiu para você, reflita, tá? E receba, receba, porque são portais que te abrem, né? Então você só precisa o quê? Aceitar uma vida nova, uma vida próspera, né? Que você, é, tudo que você toca, co cria, é, cria é, prospera, entendeu? É como veio aqui, gente, que coisa linda, a semente da Romã que a que Aline a falou. É falou me lembrei da parte que veio de que tudo que você toca prospera. Tudo que toca você. Vida. É. É, então aceita e receba, viu? Ai, ah, que lindo, gratidão, gratidão mesmo. Deixa eu tirar o Lincoln aqui. E olha, a minha flor, tem uma pessoa aqui pedindo para entrar na live, mas eu vou conversar com essa pessoa depois em privado, para conhecer ela melhor, né? Para eu sentir aqui como é que vai tudo. E depois a gente pode programar, sim, uma live com essa pessoa, viu, meu anjo? Tá bom? Grande beijo no seu coração também. Obrigada pelo carinho, pelo, pelo respeito, por estar aqui na nossa live com a gente. Continue aqui. Vamos lá agora para aquela tiragem de três cartas, vamos? Uhum. Gente. <risos> vamos lá, então. Vamos lá. Para o momento, hein? Deixa eu... E na sequência eu vou tirar já os que são os aspectos positivos. Olha que interessante. Eu vou enviar depois. Eu vou colocar na Morphos. Inclusive, a Morphos está aqui harmonizando todo mundo nesse momento. Todo mundo que estiver se conectando, independente de agora ou depois, ela está ali funcionando já. A gente, aceita, a gente aceita e a gente envia, não é? É isso. Assim. gente, o trabalho que a Aline faz é lindo ela tem o um canal no Instagram também onde ela faz essas tiragens diárias né? e acho que sempre que dá ela tá lá, colocando as cartinhas dela então sigam ela o link tá aqui abaixo vamos lá uhum. primeira carta novamente, Rei de Espadas então, a energia do momento, o rei de espadas pedindo para a gente sair da emoção, vamos ser mais racional, vamos pensar mais, trazer mais para a consciência aquilo que a gente quer, aquilo, é, aquilo que a gente precisa, é realmente trazer para a mente, não deixar, porque a gente sabe que o que colapsa a nossa realidade é o que a gente está sentindo, né? Então, às vezes tá a emoção está tão a flor da pele, então essa energia do rei de espadas vem convidando você a se manter mais firme com tá relação do aos... seu mental. Né? Deixa eu te oh. interromper só um minuto. É que eu pensei que tu ia fazer aquela assim, né? Uma, duas, três. Aí as pessoas escolhem uma, duas, mas não tem problema. Pode ser essa Podemos. mesmo. Podemos. Podemos. Então, peraí. Vamos fazer. Cada uma escolhia um número para ela e recebia exatamente ah, tá. aquilo que entra em conexão. Ai, desculpa. Gente, é tudo aqui espontâneo, tá? Porque a gente não programou é, nada. Não, me... ser assim. Então, tá. Então, vamos aí. Cada um na sua casa, cada um no seu lugar, escolhendo um número de 1 um a três, hein? Isso. Se conectem, se quiserem colocar no chat qual é o número que escolheu, fiquem à é vontade. E... Vamos lá. Carta número 1. Um. Quem escolheu o número 1? Um? Oito de paus. Muitas coisas chegando rápido. Então, vamos lá. É, Para algumas pessoas pode ser muito desafiador lidar com muitas coisas que chegam. Né? Naipe de empreendimentos e ações, lembrando isso. Então, é, vem falando muito sobre essa parte de você olhar para o que está chegando, né não necessariamente é ruim, porque tem umas nuvenzinhas brancas ali, mas é você sobre você fazer escolhas né e saber as ações toma, a, a ser tomadas. Mas os bastões, eles estão florescendo, então seja o que for que vai chegar, num primeiro momento pode ser algo ruim, mas vai te levar para prosperar de alguma forma. Tudo é conhecimento, tudo é aprendizado, a gente agrega. Tá? Então assim, coisas que chegam rápido e vão assim do que me vem agora assim é que vão favorecer. Então quem se conectou com essa carta aí está precisando, está vivenciando aí um momento que tem muitas coisas, decisões para tomar. Se acalma, você vai conseguir tomar essa decisão. Vão vir mais coisas para que você possa é, tomar ações, mas está tudo bem, tá? É tudo para um bem maior. Ah, tinha... Carta. De número 2. Quem se conectou com a carta de número 2? As de copa. Então, é uma carta que eu costumo falar, né? Como eu falei, a centelha falando, a centelha trazendo, né? Deus trazendo ali como um presente. Então, assim, pode ser um novo relacionamento, pode ser uma nova situação, é algo novo que chega, que te faz transbordar emocionalmente. Então, vai preencher, vai te, sabe, é plenitude, né? Com muita proteção, muita conexão. Então, gente, receba aí e se conectou com a carta número 2. E a carta de número 3 é a carta do julgamento. Gente, essa carta, eu costumo falar, a minha perspectiva para ela é de bênção. Né? Então, assim, é, tudo que a gente emana volta pra gente. Então, é uma carta que fala de colheita, mas a gente vê aqui as pessoas com braços abertos recebendo ali a mensagem do céu, do universo, né, do anjo. Então, é, se você tem alguma situação que você está vivenciando, que você de repente se sente estagnado, se prepara para receber bênçãos. Né? Não se prepare para o pior, não. É um ser angelical que está aqui. Então, Deus ele não é o velhinho do correte, né? ele não é aquele ser punitivo. Ele jorra amor o tempo todo e ele não julga ninguém, nós que julgamos. Oh, inclusive, o Tom que comentou aqui no começo, ele falou para mim uma frase que marcou. É, toda e qualquer desequilíbrio, é, qualquer causa que não esteja agradável na nossa realidade, ela começa no julgamento. Quando a gente julga alguma coisa, a gente olha, a gente tomou partido, a gente já está julgando a partir dali, as coisas vão se desdobrar. Então, espere por bênçãos, porque você é merecedor, sim, né, do melhor. E vão vir coisas muito boas por aí. Isso. Gratidão, amada. Gratidão. Gente, ó, vou falar. Né? Minha cara tem dois. Não sei porquê, mas eu sou fixada no dois. Uau. É. É. Ainda bem, olha... Que lindo! Enquanto isso, o Lincoln aqui respondeu pra gente: gratidão, que o universo abençoe vocês, Maravilhado, feliz. A gente recebe, meu anjo. A gente recebe, gratidão, sou minha flor. Olha que lindo ter você aqui, né? E você quer fazer alguma consideração ou deixar a sua mensagem final? Ou um recado? Fica à vontade, meu anjo. Eu vou falar só é, aqui sobre as cartinhas que eu tirei para compor esse protocolo que está indo pela Morphos. Então, para ajudar nesse ano de 2023, é rapidinho. A carta do louco que eu falei, né, que tinha do mundo, a carta do louco vem ajudando a manter a coragem, o peito aberto para uma nova jornada de sucesso, tá? É, fé, entusiasmo, o louco ele tem aqui uma bagagenzinha pequenininha ou seja, a gente não precisa ficar acumulando conteúdo, conhecimento para você se sentir pronto para fazer alguma coisa, então a carta do louco vai favorecer aí nessa coragem nessa coragem de se lançar de se aventurar, já vou até colocar aqui na mortos já para vocês irem recebendo aí vem o as de ouro, gente Olha só que linda a espiritualidade trazendo recursos, reconhecimento. Vai favorecer a chegada de dinheiro mesmo. Então, a Morphos vai estar tá potencializando isso no campo informacional de cada um, tá? Então, vou mandar também para todo mundo. Dois de paus, favorecendo parcerias. Então, gente, você está com um projeto, você está meio assim, não sabe se vai conseguir sozinho esse ano. Vamos lá! Quem são os parceiros, quem são as pessoas que você, de repente, poderia se conectar? né? É uma carta que fala de parceria e de um planejamento para expansão, tá bom? Para prosperar aí nessa parte do trabalho. E a carta do Valete de Paus, falando sobre o foco naquele seu objetivo e você conseguindo é, agir, né? Porque o Naip de Paus fala de, de a Sony. E o interessante é a veste dele, né? Eu não sei se vai dar para enxergar. Mas ele tem salamandras na veste e essas salamandras são animais, é, são do elemento fogo. Então ele consegue transmutar através das ações, porém ele tem uma pena aqui. Essa pena denota a conexão com o espiritual. Ou seja, ele recebe a intuição, ou seja, vocês vão receber a intuição, vocês vão estar preparados, gente. Olha que presente. Favorecendo mais a intuição para transmutar através das ações, aquelas... Aquela, aqueles desafios, né, que podem surgir ao longo do ano. E no mais, é, está indo o Valete de Copas, o Aço de Paus e a Estrela. Espero que todos tenham gostado. Se for alguma dúvida, alguém quiser saber sobre alguma coisa, tem os meus contatos disponíveis. Muita gratidão, Gleide, pela confiança, <risos> pelo convite. Eu agradeço muito a cada um de vocês. E é isso. <risos> Menina, eu só tenho a agradecer, porque eu acho a sua leitura que a sua interpretação maravilhosa, maravilhosa mesmo, tem que voltar mais vezes, tá? porque o pessoal gosta de saber o que está acontecendo, né? tem alguma energia nova, positiva, no né? Porque mesmo que às vezes possam ter dificuldade em alguma energia, tu tem esse dom de transformá-la em positiva para que as pessoas vejam que ela vai ser positiva no final de tudo, né? Não é aquele tipo que da leitura do tarô que vem e te fala, olha, cuidado, você fica tá bem, não vai assim, né? Isso não. Agora, quando a pessoa tem esse dom de transformar a carta da dor, a carta, a carta da morte, por exemplo, em positiva, né? Isso é uma maravilha. Que venham mais vezes aqui no canal. Eu peço que a pessoal de casa também adorou tá? a sua presença aqui. Adoraram tá? a sua presença aqui. E estar tá convidada para vontade. Tá, meu mágico? Muito obrigada, eu volto com todo prazer e todo amor para servir. Com certeza. E o pessoal de casa, gente, obrigada também pelo apoio e pelo carinho do nosso canal nos e gratidão por você existir e ser e você é, gratidão por você fazer parte dessa linda família toda, e o amor que ele esteja hoje e sempre no leme de nossas vidas Namastê e Harion